Nossas boas-vindas a mais um tutorial em vídeo da Exness. Hoje vamos mostrar como verificar totalmente o seu perfil da Exness com o Navegadores de Desktop. Para começar, inicie sessão na área pessoal no nosso site. Clique em Torne-se um trader real para começar a verificar seu perfil. Primeiramente, verifique seu endereço de e-mail clicando em Enviar um código. Agora, insira o código e clique em Continuar. Em seguida, verifique seu número de telefone digitando. Selecione se deseja receber um SMS ou uma ligação e clique em Enviar código. Insira o código e clique em Continuar para concluir a verificação do seu número de telefone. Agora, insira seu nome, seu sobrenome, sua data de nascimento e seu endereço. Clique em Continuar para concluir esta etapa. Você receberá uma mensagem de confirmação de que já pode depositar fundos. Clique em Deposite agora mesmo para depositar fundos, ou em Concluir a verificação para concluir a verificação do seu perfil. Se optar por fazer um depósito, você pode voltar para a verificação da conta mais tarde, clicando no ícone Concluir a verificação na página inicial. A próxima etapa no processo de verificação do seu perfil da Exnes é o preenchimento do perfil econômico. O perfil econômico é apenas uma pesquisa de sua experiência de negociação, mas é necessário para desbloquear todos os recursos de uma conta de negociação totalmente verificada. Clique em Continuar quando este formulário tiver sido preenchido. Antes de enviar seus documentos de identidade e endereço, você será solicitado a verificar seu nome conforme inserido durante o cadastro. É importante que o nome na conta seja igual aos documentos apresentados e ao nome em quaisquer contas de pagamento usadas no futuro para depósitos e retiradas. Faça as edições necessárias e clique em Carregar documentos. Este é o momento de enviar seu comprovante de identidade. Primeiramente, selecione o país de emissão do documento de identidade e o tipo de documento que deseja enviar. Dependendo do tipo de documento selecionado, instruções e requisitos serão mostrados a seguir. Para ter a melhor chance de sucesso, siga as indicações do que deve e não deve ser feito, listadas aqui. Clique em Enviar o documento e encontre sua cópia digital para anexar. Uma vez anexado, clique em Confirmar e prossiga para enviar sua documentação de identidade. Finalmente, este é o momento de enviar seus comprovantes de residência. Siga os requisitos e as instruções mostrados ao escolher qual documento enviar. Clique em Carregar comprovante de residência e em Enviar o documento para confirmar. Parabéns! O status da sua conta será automaticamente atualizado para totalmente verificado assim que seus documentos forem analisados com sucesso. Agradecemos por escolher a Exnes.